Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre conta digital Revolution. É, Revolution chegou chegando, hein? Nós somos o primeiro canal a indicar inscritos e membros do canal. Fechamos aí o ciclo em primeiro lugar e fomos convidados a abrir a conta Revolution do Brasil. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Mais um recorde aí do canal, cartões de crédito, alta renda. Primeiro foi o Cicobi Conta Versão 1, depois Cicobi Conta Versão 2 em primeiro lugar duas vezes. E depois nós pegamos o Rappi Bank Visa Infinity em primeiro lugar, fomos o primeiro a conseguir o Visa Infinity de metal do Rap. isso há dois anos atrás. E agora com a versão funcionando no crédito e também o cartão Gold que nós tínhamos. No passado, né? Mostramos em primeira mão para você e agora, Revolution também. Em primeiro lugar, postamos o no nosso blog exclusivo para vocês: o aplicativo, o cartão e as informações. Meu cartão chega agora, acho, dia 2, dia 5 de maio. E aí chegando, eu apresento ele para vocês: a versão impressa do Revolution. Dá uma olhadinha no nosso blog que eu preparei para vocês. Depois vou abrir o aplicativo e mostrar para vocês também. Exclusivo, boas-vindas a Revolut Brasil. A nova conta digital chegou já aprovando clientes. Diga Deus, a lista de espera, você está entre os primeiros a receber um convite, né? Antes da aprovação da conta digital no Brasil, eu, Leandro, comecei a indicar a conta para inscritos e membros do canal e por causa das indicações, nós chegamos no primeiro lugar na lista de espera do Banco Digital Revolut. Diante disso, nossa comunidade Alta Renda Cartões está na lista de aprovação da nova conta digital. Olá, Leandro. Sabe que mais acabou de avançar na lista de espera? Aí mostra aqui né, o nosso ranking. Acabou de registrar a Revolut... Sabe o que isso significa? Acabou de avançar 11.892 lugares. Agora está em primeiro lugar na lista de espera. Está tão perto, não tarda, vai poder começar a usar a Revolut. Então essa é a imagem, é um, das um dos últimos e-mails né, que nós recebemos da Revolut aqui do Brasil por indicações. Nós indicamos mais de 15 mil contas para a Revolut. Tá? E depois nós fomos parando de indicar. É, por não ter informações suficientes se realmente eles abririam uma conta agora este ano ou não. Como eles não davam informações é, plausíveis da abertura aqui no Brasil, eu parei de indicar essa conta, né? Mas nós fechamos, mesmo eu parando de indicar, nós fechamos em primeiro lugar. Olá, a espera acabou, boas-vindas à Revolution, conta verdadeiramente global. Gostaríamos de agradecer a sua paciência na lista de espera. Como parte do programa beta, você já pode experimentar nosso super app, Financeiro antes do lançamento oficial no Brasil. Explore nossos recursos incríveis. Temos muito para oferecer a você, por isso confira abaixo alguns dos nossos principais recursos. Acesso a mais de 27 moedas em uma única verdadeira conta global. Taxas de câmbio comercial. Sempre que gastar em enviar dinheiro internacionalmente, tá? Então eles vão usar o, o, o dólar comercial. Envie e receba dinheiro no exterior com, a, com as melhores taxas ou transfira gratuito imediatamente para qualquer um dos 28 milhões de clientes da Revolut. Peça seu primeiro cartão Revolut de graça e use em mais de 150 países sem custo de manutenção e abertura para aproveitar o máximo da sua conta global. Estamos preparando o nosso lançamento no Brasil e temos mais produtos no forno. Você poderá fazer investimentos, comprar criptoativos, assinar um seguro e muito mais, fique de olho. E como abrir a conta ele mostra que passo a passo de como abrir a conta eu acessei pelo site também acessa e também pelo aplicativo mostrar para vocês essas imagens que vocês estão vendo é diretamente pelo site tá e assim que eu pedi o cartão é um cartão standard de débito global e um cartão virtual global também ambos gratuitos tá no caso para nós que recebemos no sistema beta não sabemos se eles irão cobrar logo à frente né Olá, Leandro. Parabéns por ter é, pedido o cartão. Em breve poderá usufruir das famosas ferramentas de orçamentação incorporadas à revolução de notificações imediatas de gastos e de forma fácil a efetuar pagamentos no estrangeiro sem taxas de câmbio ocultas. O seu cartão será enviado amanhã, data de entrega prevista para o dia 10 de maio. Né? Eu falei dia 2, dia 5. É dia 10 de maio. Mas pode ser que seja antes, porque eu já vi o correspondente informando que já saiu o cartão para entregar. E o cartão está disponível para cadastramento na Apple Pay ou Google Pay, tá? Então, já está disponível para associar o cartão na Apple Pay ou Google Pay, tá? E também, para saber mais é, informações, pode clicar no QR Code, que no caso eu recebi da Revolution. Então, este é o e-mail que nós recebemos e nós publicamos no blog para vocês aí em primeira mão. Agora eu vou abrir para vocês o aplicativo e mostrar para vocês tudo do cartão do aplicativo do Revolution, ok? Bem... Vocês estão vendo comigo aí, essa é a página principal do aplicativo, tá? Então ele mostra conta cartões, ele mostra o símbolo do Brasil, que nós estamos com a conta no Brasil, tá? Então, de início, é isso que vocês estão vendo. Contas, real brasileiro, eu não fiz nenhum depósito. Depositar, se você clicar em depositar, vai abrir essas imagens, adicionar dinheiro na sua conta é, é, via Pix ou TED. Troque seu é, dinheiro, né sua moeda é, Pagando 1.1 de taxa IOF a qualquer momento, que é o IOF Brasil, está tudo pronto assim que seu dólar for recebido, faça a transferência é, para o cartão Revolution IOF em qualquer lugar. Depois nós temos câmbio, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, eu posso colocar aqui, por exemplo, mil reais, né, que eu quero é, fazer um depósito e aí ele vai converter para gente aí mil reais daria para eles aqui 204,48 no câmbio, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Beleza, é, detalhes tá. Então tem que dar detalhes aí. Ele vai mostrar o banco, filial, conta, benefício e CNPJ. Tá, o Danilo ocultou aí para não ter problemas, mas aparece isso. extrato também caso eu queira é, ter detalhes. Tá, em detalhes é isso que você vai enxergar. Em mais, vai aparecer para você extrato, adicionar nova moeda e também conversor. Tá, então eu posso converter reais por euro, dólar, bitcoin também caso eu queira e também caso eu queira adicionar é, nova moeda eu posso escolher todas as moedas que aqui na conta Global aparece igual vocês estão vendo na tela do vídeo aí tá tem muitas moedas aqui eu vou mostrar só algumas para vocês beleza show bem na opção para fazer tem que o card delivery é que meu cartão já está a caminho tá então o cartãozinho ele está a caminho vai chegar no meu endereço tá como aparece dados eu não vou clicar aqui mas o que vocês estão vendo aí de pra, é, para fazer tem que o card delivery que o cartão já foi enviado tá é, personalize sua home pressione arraste é, para reordenar a, a conta é, aqui na parte patrimonial tem saldo de dinheiro cofres, criptoativos. ativos é onde e aí finaliza essa parte é, do principal do aplicativo tá na parte transferir você tem lá adicionar é, os seus contatos e também na parte Hub, ele vai mostrar aqui cartões, poquetes, cripto, cofres, o que a gente viu ali e saque também, tá? Então, nessa parte aqui. Você observa lá em cima que aparece Standard, que a conta não tem tarifa, tá? Então, seu plano é Standard, saque em caixas eletrônicos é R$ 1.600, câmbio até R$ 27.000 e, e transações com cartão ilimitado, seu cashback é de zero. Então, eles devem é, pagar aqui cashback também, logo, logo, conforme a gente vai usando a conta Revolution, tá? Na opção de cartões, ele mostra cartão virtual, ele, ele mostra esse cartão que vocês estão vendo aí, esse cartão meio pink, lilás, com azul aí, bonitão, tá? E ele pede para ativar o cartão, tá? Então, é, é assim que você vai ter o seu cartão, meu cartão foi aprovado, e logicamente que é uma conta global, não é cartão de crédito, é um cartão de débito é pré-pago, e que você depois o de dinheiro na conta da, da, da Revolution, e você usa ele em caixa de eletrônico espalhado pelo mundo inteiro. É, é mais ou menos igual a conta Nomad que eu uso, que eu tenho cartão de débito e o virtual, eu adiciono direto na conta Nomade e pago meus cartões com a conta Nomad ou se eu quiser usar fora do Brasil em mais de 50 países, eu posso também igual a Nomad igual a Revolution. tá A diferença aqui é que a conta Nomad é muito voltada para uma conta global, investimentos e tal, aqui eu não vi isso ainda, mas está chegando agora e ali eles mesmos falam que logo logo teremos novidades, né? Então, esta é a conta Global Revolution. Muitos queriam que o Revolution viesse para o Brasil, né? Para poder usar as suas transferências de outros países para a conta. Tem brasileiros que mora na Espanha e outros países que gostaria de movimentar as contas entre si. E aqui, por ser uma conta do Brasil, e não ter os cartões que tem lá no, no, fora do país, né? Nós teremos esse cartão estándar, por enquanto, que é o que... Eles estão testando com a gente aí e logo mais devemos ter outros tipos de cartões também, como acontece em outros países de metal, Mastercard, Black, né, que a gente viu aí cartões da Mastercard Black espalhados fora do país, né. Mas gente, quem esperava uma conta igual o N26 está enganado, tá? O N26 é uma conta digital, uma conta corrente de um banco digital, né. Não tem nada a ver por enquanto aqui essa conta N26 que nós temos junto a uma conta global, tá? Tanto que, você observa aqui, eu sou um dos primeiros também a ter o cartão do N26. Deixa eu mostrar para vocês. E eu sou um dos primeiros a ter o cartão N26, sou o número 1.991. Então, ou seja, nem 2 mil clientes tinham esse cartão quando foi lançado aqui no Brasil. E é uma conta digital mesmo. É uma conta que tem investimento, ganha milhas, ganha cashback, cofrinho, é, pagamento de contas, é, pagamento de cartão. Ou seja... É uma conta digital que veio para enfrentar os bancos digitais. Por mais que eles falam que não é um banco digital, é um banco digital e que tem a mesma essência que tem os seus concorrentes digitais, porém, ainda não pegou, não teve aquela pegada ao N26 como aconteceu com o C6 Bank, Banco Inter, Nubank, né? Next e entre outros mais. No entanto, a Revolution, eu vejo uma conta de carteira global para enfrentar o C6 Global, para enfrentar a WISE, a EVNI, a conta do Banco Inter Global, a NOMAD Global, tá? Então, é pau a pau essas contas aí. Nós vamos ganhar através de tarifas, vamos saber na hora de fazer movimentações quanto que é o spread, quanto que é o IOF, a taxa que eles cobram do dólar do dia. Então, é nessa, nessa jogada que vamos identificar se realmente é uma boa conta ou não na hora do uso da conta global aí junto à Revolution. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então.